Vira o jogo de novo para o dominou, trouxe para o pé direito, linda a bola, Vilela, gol do Grêmio! Bobiou, Alex recuperou. Lida a bola pro o Wallace, cruzou, para testada! Gol! Do Vasco. Jogada brilhante do Wallace. Na direita, levantou para a grande área. E o Grêmio foi apertando com muita desenvoltura, com muito sucesso, para sacramentar o segundo gol aqui na cidade de Maringá. É.